Todo mundo! Eu sou a Isa e esse é o quarto episódio de The Sims Free Play. <risos> Só lembrando aqui que tem tipo uns três tipos de The Sims nesse canal: tem The Sims Mobile, tem The Sims Free Play e tem The Sims 3. Que faz tempo que eu não gravo até, me lembrei agora? Faz tempo que eu não gravo The Sims 3. No último vídeo de Sims Free Play, se você não assistiu, assista. Nossos Sims ficaram noivos. E, gente, deixa eu dar uma notícia pra vocês. Eu arrumei o negócio dos meus vizinhos. Eu mandei uma mensagem pra eles falando que eu não, meus vizinhos tinham desaparecidos. Olha, eu tenho 100 vizinhos, só aparecia um, gente. Ai, por favor. Ai, agora vocês podem me adicionar, tá bom? Mas, enfim, eu mandei uma mensagem, eles falaram pra eu desinstalar e instalar de novo. E funcionou, então tudo bem. Agora a gente pode fazer... A missão do cachorro, né? Eu vou com ela toda zoada assim mesmo, não tô nem aí. Sério, o negócio mais chato desse jogo pra mim, por ser um jogo de celular, é que toda vez que você manda eles fazerem alguma coisa, leva tipo de 5 minutos a 6 horas. Então, chato, entendeu? Bem chato. Se fosse tipo igual The Sims 3, que vai indozinho assim, bonitinho, ia gostar mais. Só que demora muito, você tem que colocar ali e fazer outra coisa da sua vida pra você esquecer que teu bicho tá ali. Bom, cheguei aqui na cidade menina, que é nível 55, e agora a gente vai, tipo, no parque procurar um cachorro, né? Cara, se não tiver um cachorro aqui, tem ninguém aqui. Tem mil pessoas na cidade e não tem Ah, eu voltei pra mim. Minha... Eu vou em outra cidade que eu me estressei. Não gosta de sair de casa... Sim, é por causa da quarentena, é isso? Que que é isso? Por que, que eles têm esse negócio escrito não gostam de sair de casa? Nunca vi isso, é assim? Ah, ai! Hum, essa pessoa também tem nível 55S. Ah, ele avisa quem tem cachorro. Aqui, vamos entrar nessa casa, então. Tem nada nessa casa. ó oh, Tem uma criancinha. Eu quero um dragão. Mas eu preciso de um cachorro, né? Não, um dragão. Ih, eles não têm casa. Será que essa pessoa tá reformando? Ah, isso aqui é um cachorro, né? Elogiar. Tá, mas daí? Como é que eu vou caçar com o um cachorro de um vizinho? Nossa, eu não sei. Ai, amiga, que baixo astral é esse? Isso aqui é, tipo, uma escravidão, né? Eles têm que ficar aqui trabalhando. Como que coleta tesouros, minha gente? Pera, é pra eu ir no cemitério? Nossa, galera, bem mal explicado essa, esse negócio pra fazer. Onde que é o cemitério? Nem sabia que tinha cemitério. Tudo mentira, eu não vou fazer nada, porque não tem cemitério nenhum. Vou pra casa, palhaçada. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aquele negócio de magia que eu falei pra vocês que eu quero muito abrir. Tem que fazer mais um sim, daí eu esperei pra fazer aqui com vocês. E eu detesto essas propagandas, sério. Não quero. Beleza, vamos abrir. Quatro sims, né? É só isso que falta, então a gente vai fazer mais um sim. Lembra que a gente abriu uma casa aqui, ó? Adicionar novo sim. Vamos fazer mais um homem, então. Ai, gente, eles são muito feios. Hum... Ah, isso aqui tá pronto já, gente. A gente só tá fazendo pra, pra tampar buraco. Você quer ver eu mexendo em roupa, em cabelo de sim? Assiste o meu vídeo fazendo makeover no The Sims Mobile. Eu vou deixar aqui. Nossa, que casa esquisita. Ah, eu gostei da cozinha. Ah, cozinha legal, meu. Tem quantos quartos isso aqui? Tem quarto de jogo. Ué, não dá pra brincar? Tudo mentira. Ah, eu detesto as coisas que não dá pra mexer. Tá, agora a gente vai pra cidade e vai abrir a torre da magia. Não quero construir. Ai, ah, agora tem que esperar, né? A gente trabalha pra conseguir um negócio, daí tem que esperar. Quatro horas, né? No próximo vídeo de The Sims Free Play, a gente vê a torre da magia. Mas por enquanto, não. Por enquanto, não mais que eu tenho que fazer? Alguém me explica como faz pra fazer esse negócio do cachorro, que eu não entendi, por favor? Faça dois sims noivos morarem juntos. Ok, esse a gente pode fazer agora. Cara chato, meu. Aqui, ó, pedi pra morar junto. Aê, eles foram morar juntos. Uau, seus sims são rápidos. Eles acabaram de decidir se casar bem aqui em casa. Compartilhe a grande notícia com mais gente ainda. Coloque três sims na mesma casa. Eles acabaram de se casar e eu tenho que colocar mais um sim na casa? O que é isso? E qual é a casa deles? Ai, é essa. Pior casa, meu. Calma, vamos arrumar. Realojar no... 8 mil? Tem que pagar agora. Ai, gente, não. Ai, pronto. Uma casa decente. Eu não comi, não fiz nada, né? Pelo menos ela tomou banho. Vamos ver se ela faz uma comida aí. Muito chato andando eles fazendo as coisas, sabe? Porque elas demoram, daí eu não consigo gravar. Então é isso que eu consegui gravar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem alguma dica, alguma sugestão que eu possa fazer no The Sims Free Play, me fala. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de deixar um comentário pra mim. Tchau!